Hoje eu estou assim muito, muito feliz de, de ter tido a oportunidade de participar desse coach quântico, porque eu estou é, vendo aflorar tudo isso que está aqui dentro borbulhando e que estava preso, estava sem, sem esse, é, como é que pode ser, essa orientação para que é, se expandisse tudo isso dentro de mim. E tem sido muito forte esses três dias para mim, porque está é, despertando coisas que eu não imaginava, está né? despertando assim, tanto para minha vida pessoal como para minha vida profissional. É, eu sei que é, tudo que eu, que eu despertei hoje aqui, é, durante esse, esse, esse evento, poder ajudar muito mais as pessoas à minha volta e, principalmente, ajudar a mim mesma né, nessa, nessa nova caminhada. Eu estou muito feliz, muito grata por esta oportunidade. Você é realmente essa pessoa que, que nos ilumina com a sua luz, que nos, que nos preenche com a, com a sua plenitude, né, com o seu seu amor é, desprendido né? de, de se doar né? o seu desprendimento a sua vontade de ajudar é tão grande que você faz isso de uma maneira que, que no, no, nos, nos traz para querer cada vez mais né? então é isso, professores sua equipe, todos que estiveram aqui com quem eu pude oportunizar é, interagir nos grupos a sua metodologia é fantástica você traz a ciência, né, tão complexa, de uma maneira tão leve, tão fluida para a gente. A gente entra no contexto e nos tornamos cientistas também, né? Então é isso, isso é fantástico. Você trazer esses conhecimentos científicos tão complexos de uma maneira tão fluida que a gente entra no contexto como se a gente também fosse tivesse estudado toda essa ciência. É que você passou anos aí e estuda sempre. Muito obrigada, estou feliz demais.